E aí galera Macei, tudo bom? Galera, pode ser que tá acontecendo isso com você, seu pedal tá mole assim ó, molengão, tá? Aqui então, tá no carro, no Honda Fit, mas vale para qualquer carro, ok? Que tiver, que tiver pedal hidráulico, embreagem hidráulica. Então é o seguinte, antes de você trocar a bombinha, que é a bombinha do pedalo, vou mostrar um detalhe para vocês. Primeiro, vocês tem que ver se tem algum vazamento, assim, né? Se tiver algum vazamento, tiver um óleo de freio no chão, se não tiver nada, então pode ser essa bombinha aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. A bomba é essa aqui, olha só a diferença, olha a folga que tá. Fica um buracão aí, molengão, tá vendo? Tá molengo. Essa aqui, ó, com detalhe pra vocês verem aqui como é que ela fica durinha, ó. E bem justo aqui, tá? Então fica aí a dica pra vocês aí. Se tiver problema, pedalo da bomba de dentro. Da bomba de embreagem do pedalo, tá? Essa bombinha do pedalo. Então se você não conhece o canal Oficina Macedei, se inscreva, se junte a galera Macedei, tá? Se caso precisar de alguma coisa, sou daquele laranja de é Espírito Santo. Se inscreva aí embaixo, aí no botãozinho vermelho aí. Valeu, forte abraço, tá? tchau.